Alô meus amigos aqui é o Baiano, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês como fazer uma mesa de carretelo de fio, vai ser uma mesa para ficar por lá de fora, tipo assim uma mesa de piquenique, ela tá assim bruta, mas também tá boa, não é coisa assim muito difícil de fazer não, a intenção é fazer alguma lixa e manter a, as condições original o máximo que der, então vai ser uma coisa fácil e rápido, Talvez esse outro, o outro lado dela esteja melhor, mas é, o que eu quero é a aparência desse lado, que é o vermelho com a mistura de amarelo, que eu penso que vai ficar bom. E como vocês podem ver aí, a mesa teve no tempo, chuva e sol, né? E tá bem deteriorada, mas isso é a aparência que eu tô querendo, né? Nesse caso aqui não quero muita boniteza né, quer dizer, boniteza para algum, não é boniteza para outro, mas o que eu quero é uma mesa resistente né, que assim a gente pode empurrar ela para lá, para cá e ficar à disposição para colocar coisa e ser um pouco abusado, então essa aqui é perfeito, isso é forte, essa é madeira sólida né. Tem umas aberturas bem grandes, mas isso aí não é problema, a gente vai colocar os clamps, apertar bem e colocar parafuso, né. É. Como vocês vê aí, tá bem apertado com, com os clamps. vou colocar mais outro para ter certeza que isso vai ficar bom e firme. Tem os parafusos aqui um pouco completo é parafuso que não enferruja, mas eu vou colocar ele em, na diagonal, né? em ângulo, que aí não, não aponta na parte de cima. Como vocês podem ver aqui, não apareceu do outro lado. Vou tirar o clamp aqui, ver como que fica e, e também quero saber né, para vocês e para mim Aí vou dar uma lixada, fazer um acabamento e é mais ou menos isso, não tem nada de especial Então aqui tem bastante prega apontando para fora, passando para fora Então vou usar essa lixadeira com o disco de cimento que eu tenho aqui, para dar uma acertada porque ela aguenta mais abuso e depois uh, vou com a outra lixa Aqui, depois de um pouco de lixa, vocês podem ver a aparência, né, tá um pouco melhor E... e assim vai Vou fazer mais alguma lixa e... e depois vamos ver como que fica, né É só a lixadela para ver como fica de aparência, mas eu acho que isso aqui vai ficar perfeito Um dia de chuva como hoje, aqui tá chovendo forte, né E aí vocês podem ver minha mesa como está ficando aí, tá ficando bonita, né? E vou fazer um compartimento para guardar as coisas aqui. Só para mostrar a vocês aqui, tá cortado, não levou muito tempo e a intenção é para guardar uma cerveja para esconder da namorada, da esposa, né, para não ver que o caboclo tá tomando e não mais eu é tocar o barco. Vou fazer um buraco para com essa prateleira que vou colocar para colocar um guarda-sol um guarda-chuva que seja e aí vai né vou tocar o barco aqui vou deixar isso lixar isso tudo beleza que assim eu não ninguém pega uma farpa de pau na mão e começa a chorar né e vou fazer um tratamento com verniz para ficar mais macio e uma pintura né Aqui vocês podem ver a aparência de novo, já fizemos alguma lixa a mais e vou checar para tinta e coisa assim para ver o que que eu tenho em estoque porque eu não quero ir comprar muita coisa. Quando fazer o acabamento vai ser com a deterioração da madeira com sol, chuva, inchaço, ferrugem isso aí que faz a aparência importante da mesa, né? Os pregos estão todos para dentro, não tem prego para fora, então ninguém vai machucar é o que a gente quer, né? É o necessário. Que a gente vai deixar, tá procurando aqui um caráter, deixar a mesa com definida, com, com alguma coisa. O que faz a, a diferença entre as outras, né? Essa mesa tá de aparência aqui como eu estava esperando. Tá assim, meia rústica, tá meia bruta, mas é isso mesmo. E aí fica tudo beleza, aí fica perfeito. Do jeito que a gente tá, fica tudo bom depois de, do acabamento. Aqui a gente tá de volta aqui colocando, escrevendo o nome de volta, e alguma pintura, e algum verniz, e tudo vai ficar perfeito. A, a cor já está definida, então agora a gente só tem que selar. Selar, e fica bonito, e aí fica, o desenho fica perfeito para sempre, e fica selado, né? A gente vai dar umas duas mãos de tinta, né? é o suficiente para manter essa aparência. Vou tocar o barco, fazer a tintura com o pincel mesmo, sem, sem ter muita preocupação, é coisa bruta para ficar para fora mesmo. A Julie está dando uma mão aqui, escrevendo na mesa, e depois a gente vai dar outra mão, fica tudo selado e fica bom. Agora estou chegando aqui, é outro dia depois do trabalho e vou dar uma lixadinha e vou dar mais uma mão de, de verniz. Né? A lixa às vezes não é muito necessária, a lixa que estou fazendo aqui é somente para dar uma quebrada na pintura para outra para a outra mão segurar, mas às vezes quando é assim menos de 24 horas a gente nem precisa de lixar, mas eu vou lixar para ficar mais liso. Aí a lixa ajuda a tirar todos os resíduos, alguma coisa que ficou para trás, aí a gente dá uma Esse verniz aqui é nivela-se próprio, a gente faz com pincel mesmo, ele não deixa muita linha, aí fica bom, né? Vou fazer aqui em volta e vai ficar tudo beleza. Como vocês veem, no centro aí tem espaço para colocar qualquer coisa. Esconder a cerveja ou qualquer coisa assim. Né? E aí que aí a esposa não reclama que o cara está tomando muito, ou a namorada. Entende? Vou colocar a roda e depois eu só assentar o guarda-sol, o guarda-chuva que seja. Isso aqui foi muito fácil porque a mesa estava na medida exata que eu estava querendo, então não tive que cortar no tamanho. Quando tem que cortar no tamanho apresenta um pouquinho mais trabalho, mas essa foi fácil. Nessa parte de baixo aqui, vou dar uma mão de verniz e fica assim. É o suficiente para o que a gente quer aqui, entende? Alô, meu amigo, gente boa aí, Aqui, minha mesa aqui de carretinho que eu fiz, coloquei rodas, que assim eu posso empurrar ela em volta do quintal para fazer um bom uso. E esse pedaço de compensado aqui, eu coloquei para segurar a sombrinha ou o guarda-sol, guarda-chuva, que seja. E assim vai. Então isso aqui funciona muito bem. Essa carretilha funcionou perfeito. A gente esteve tá us usando ela o verão todo com, com essa situação do, do vírus por volta. Funcionou muito bem. Que assim a gente pode usar uma mesa a mais que a gente pode usar. E essa aguenta abuso. E deixa eu virar ela aqui que eu mostro para vocês como como que ela funciona né. Quero empurrar ela para um lado qualquer, tem a rodinha, roda muito macia, olha para Se a gente quiser colocar um lugar aqui Vou mostrar para vocês a, a, O guarda-sol O guarda-chuva como queira foi um que eu já tinha aqui Não me custou dinheiro extra E aqui no meio Tem esse suporte Que aí segura esse fio. Ok, deixa eu colocar o guarda-chuva aqui O guarda-sol Como vocês queiram Aqui vai só coloque ele aí, coloco o suporte e aí está, funciona muito bem. Só que não deve deixar o guarda-chuva aberto, porque igual aqui venta bastante. Isso pode parar na casa do vizinho e ou machucar alguém. E é isso, e não mais gente, muito obrigado por assistir esse vídeo e se vocês tiver alguma pergunta ou comento, ou uma maneira melhor para fazer isso, fala comigo, e aqui com vocês vê, aqui tem um compartimento para guardar a cervejinha, ou um vinho né, se não quiser que a esposa veja. Então coloca aqui, e guarda bem. Entende? Esse compartimento ajuda bastante. O que eu fiz, como vocês podem ver no vídeo, foi cortei duas peças de cada lado, e ficou esse compartimento, que dá para guardar muita coisa, que seja o seu vinho, a sua cerveja, se você não beber, pode guardar algum tempero o próximo churrasco né e assim vai então gente um abração eu amo vocês e se você coloca o, o jóia aí pra gente o dedão aí e se vocês gostaram desse vídeo pode distribuir com seus amigos se alguém estiver interessado com uma dica como fazer uma mesa de uma carretilha é muito fácil e é só chegar praticamente a mesa já está pronta tudo que precisa é dar uma lixada boa ficar macia para não machucar ninguém e pintar né nesse caso aqui eu usei o verniz de, de piso para o exterior que aguenta muito tempo e funciona muito bem essa mesa tem ficado na chuva sol e tudo não tem arranhão nenhum porque o o verniz ou acabamento de cima é para piso ele aguenta bastante abuso e vamos assim e em termos de custo basicamente tudo aqui foi coisa que já tinha não tem nada extra aqui que foi usado que eu tive que comprar foi só coisa que eu já tinha em volta e funcionou muito bem Gais, eu te amo e vejamos no próximo vídeo. Muito obrigado.